Fazendo o som que sai da alma, medindo palavras com fita métrica Transmissão elétrica, precisão milimétrica A réplica do aleatório é complexa e intrínseca Numa seca de inspiração eu quase piro Não posso me dar o luxo de parar por um momento eu viro o mundo de ponta, cabeça em busca de resposta Eu me reviro e as encontro aqui dentro É pelo certo que se chega onde quer E se você se empenhar, talvez seja o que quiser Mas sempre terá alguém que não gosta de você E vai se mexer só pra te atrasar A esses putos desejo que seus miolos estourem Quando a verdade se tornar demasiada pesada A vida cobra suas mancadas Agora se ajoelha e vai rezar que você não aprendeu nada 2019, data limite, espero mesmo que a terra seja plana Que não exista gravidade, nem tempestades solares Só que aí você acorda e cai da cama A internet te fez muito inteligente A autossugestão é atraente, youtuber influente É tanta informação errada, fica difícil combater O que resta é trabalhar pra reverter Fala aí zoneiro. Que nós vamos fazer Subversos, Conexão, Rap underground Salve Rap Sul de verdade Original Style Antes de mais nada eu vou tentar compreender Um pouco do mundo Pra depois poder fazer um som Pros maloqueiro pirar Mas também entender Que o horizonte pode ir mais além Eu continuo rabiscando os cadernos Fugindo do inferno Desse mundo pós-moderno não é nostalgia Olho pra trás pra poder olhar pro futuro Enquanto o relógio gira em turbo Rima na base é fácil, difícil é encaixar O pensamento pra mensagem passar Lavagem cerebral Esses moleque tão sofrendo seu senso crítico Não tão desenvolvendo, tão só no ponto com Não é bom, sente som Mas não prestam atenção na informação Sem ingresso, sem cupom Tão achando que tá bom Mas a ideia tá mais frágil que papel crepom e o boicote não funciona nesse mundo consumista Não é novela, mas qual a próxima vítima? Enquanto uns morrem, outros compram jornal A barbárie é diária, então achando normal Com a apneia do sono, sonhando acordado Enquanto isso o pesadelo é realizado Disfarçado no meio dos inimigos Olhando ao redor e não apenas o próprio umbigo